Olá pessoal, estamos na nossa 31 primeira aula aqui sobre MicroPython. Esta aula aqui é dedicada aqui ao colega Bruno, ele perguntou se o ESP32 com MicroPython pode ser é, utilizado aqui a IDE do Visual Studio Code. Fiz uma pesquisa e fizemos aí um teste, realmente é possível, tá Ok. Vamos lá, o que eu elaborei aqui, vejam, é que eu tenho aqui um tópico extra, aqui estou é, reeditando o nosso curso de MicroPython pelo Centro Paula Souza, e incluindo outros tópicos. Essa aqui é uma das perguntas que gerou o tópico. Para usar aqui o VS Code, nós vamos usar essa extensão Py, está é, abreviado aqui Maker, com MicroPython. Primeira coisa que vocês têm que fazer, instalar o Visual Studio Code. Eu vou usar a versão aqui do Windows, tá ok? Então, vocês vão até o site do Visual Studio, tá, do Visual Code, e vão baixar a versão mais recente. Foi o que fizemos aqui nesse teste, tá ok, pessoal? Vamos lá, então, está abrindo aqui, está aqui. No meu caso Windows, né, versão estável, clico aqui e vou baixar o download. Vamos baixar o arquivo. Ele está iniciando aqui a baixa do da versão mais atualizada. Se ele não começar a baixar o pacote, nós vamos clicar aqui. Tá demorando. Vamos, então, clicar nesse ponto aqui para baixar a versão. Eu já tenho instalado no computador. Estamos demonstrando isso aqui para quem está começando. Olha lá, já começou a baixar o VS Code. Isso aqui é indesejado, essa aba aqui. Bom, esse é o primeiro passo. Depois, você tem que conseguir o nosso, a nossa, o nosso plugin que é a extensão do Pymaker, mas para esta extensão funcionar e pegarmos lá no Visual Studio Code, vocês precisam aqui do Node, Node.json, então vamos aqui neste link, eu vou deixar os links para vocês, tá? para vocês possam baixar, e aqui ó, versão do Windows, está baixando, perfeito? Então, basta fazer a instalação deles. Eu não vou mostrar aqui, todo mundo já instalou softwares, né? É, vocês vão aceitando os termos e vão fazendo a instalação. É importante o Node, né, Que ele seja instalado. Senão, não vamos conseguir fazer a comunicação. Bom, uma vez no Visual Studio, vocês irão aqui em Extensões irão buscar aqui a extensão Pymaker ele está na versão 1.1.12 Ok então vocês colocam aqui dão um enter eles vão aparecer extensões eu já tenho instalado eu vou clicar na extensão vamos fazer com que ela abra aqui tá aqui ó Pymaker Aqui já está instalado, vai aparecer install para vocês, vocês cliquem em install, ele vai instalar. Aqui ela está habilitada, se eu quiser desabilitar essa extensão, eu clico aqui. Se eu quiser desinstalar, eu clico aqui. E também a possibilidade de buscar uma outra versão, né? Eu posso pegar uma outra versão, posso desinstalar e depois instalar uma nova versão. Clicando aqui em, é, em ferramentas, né? Eu tenho aqui a descrição desta ferramenta aqui tá bom bom feito isso o que nós precisamos fazer vamos lá eu fiz o roteiro aqui vamos seguir o nosso roteiro continuando então nós temos os dois softwares instalamos estamos no Visual Studio Code a instalação da a extensão tá aqui um passo a passo Vou ver se eu coloco para vocês aí em, em PDF tá ok então, já instalamos aqui né, a extensão, clicamos, colocamos a extensão, perfeito. Já passamos por isso daqui. Uma vez instalada a extensão, teremos o console do PyMaker aberto. Vamos, vamos lá, vamos ver. Então, aqui ó, nós temos aqui uma barra aqui de ferramentas do PyMaker. Vocês podem clicar aqui em All Commands. Para vocês, já pode aparecer aquela extensão. De qualquer maneira, se não aparecer, vocês vão em Global Settings. tá vendo? Temos aqui já um código inicial. O primeiro arquivo que vai aparecer vai ser o Pymaker.json. Ele vai aparecer o endereço aqui do IP da máquina de vocês. No é, nome de usuário é micro. A senha Python Ok? Então a configuração que está aqui É para ele configurar Buscar de forma automática A porta com A qual estará O nosso SP32 É necessário que aqui esteja vazio Não tenha definição nenhuma ali E é necessário também Que vocês tenham O Alt connect, Alt Under connect Como True verdadeiro. Se vocês quiserem fazer uma detecção manual, vocês vão colocar aqui a con, no meu caso com 3, e irão colocar aqui auto-connect como false. Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos ao nosso roteiro novamente. Nós já passamos aqui, estão vendo? Ó, o IP no endereço, perfeito? Então, temos aqui a nossa descrição, conectando o SP32 ao Pymaker. Então, simultaneamente, o Pymaker abrirá tanto o palmaker.johns, o arquivo, né? E você pode editar o arquivo para conectar com o MicroPython. Caso o arquivo não abra automaticamente, você vai lá em All Commands, que eu vou mostrar para vocês, e seleciona Global Settings, ok? Tá aqui nós fomos ao comments Global settings eu vou colocar isso aqui em PDF aí para vocês mais tarde então com essa ação nós abrimos o arquivo e aí nós temos podemos ter uma lista de dispositivo USB se nós usarmos aí uma um outro comando então é importante então nós temos que dar uma verificada vamos lá. Em gerenciador de dispositivos, né, do Windows, eu vou colocar aqui o nosso SP32, tá? Tá desligado. Já ligamos, já está identificando, né, o nosso SP32 e vocês devem já estar confirmar Instalado, tá ok? Tudo que nós fizemos até agora já tem que estar instalado aqui. Você tem que instalar o firmware do MicroPython dentro do SP32. Já localizou o dispositivo. Silicon Labs. Vamos abrir aqui a janela com as configurações. Nós podemos pegar então esse nome aqui do fabricante: Silicon. Labs, eh, nós estamos na porta, nossa porta de configuração a com três, tá ok? Então vocês irão lá no Visual Code e irão colocar aqui, ó, Silicon Labs está até microchip tá ok? Technology, vocês colocam uma vírgula aqui, na próxima linha abre as aspas, aspas e coloquem Silicon Labs também. Isso ajuda muito na conexão do nosso ESP32, ok? Vamos ver aqui, já a conexão está ok, ó. aqui PyMaker Console, né, Console, Tá aqui um ticado, que ele, ele já localizou, nós sabemos por aqui, no início, o código aí de vocês, é, vai aparecer provavelmente, é, vamos ver aqui, ó, nós já passamos por aqui. Né? Já expliquei isso aqui para vocês. Silicon. Está aqui a parte da inclusão, né? dessa linha. Aqui é o que eu falei para vocês. Deixar em vazio. Auto Connect True. Importante deixar ele já ligado antes de fazer as configurações. O Auto Connect ele já praticamente vai funcionar. Aqui a indicação né, que ele localizou. A gente pode dar um comando help aqui para dar uma verificada se realmente está comunicando. Bom, vamos dar o um comando help. Para dar o um comando help, eu não posso estar rodando nada no SP32. Vejam, ele não está rodando nenhum programa, nós vamos fazer piscar o LED, ok? Eu tive que apagar um arquivo aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma instrução de ajuda, né? Help. E vamos buscar aqui a ajuda do MicroPython. Vejam que ele dá aqui as boas-vindas. Bem-vindo ao MicroPython sobre ESP32. E aqui as informações podem ser obtidas, as informações genéricas, né? Podem ser obtidas no site http docs.micropython.org Tem mais alguns comentários de ajuda, tá? Beleza. Então, vamos voltar lá ao nosso passo a passo. Então, uma vez testado, né? Comunicação aqui, o help. Nós temos aqui, então, a elaboração do primeiro projeto. O projeto de teste, o pisca-led. Então, vamos fazer piscar o led. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Tem que criar uma pasta. eu criei o pisca-led. Vocês criem uma pasta, uma vez com a pasta criada, vocês irão em File, depois Open Folder, abrir o arquivo, né, a pasta. Após abrir o arquivo, ele vai aparecer aqui o nome do arquivo, né, pisca LED. E vocês vão criar, então, na pasta aqui o nosso arquivo, dos dois arquivos, o main e o boot. Então, vocês vão então, clicar aqui e vão Criar, vamos dar um nome aqui, um novo Arquivo, tá ok Então no boot vocês vão deixar Vazio No main, no main Nós vamos colocar aí o nosso programa principal Piscalete. Tá, então tá aqui o programa Não vamos perder tempo, nós já vimos isso No começo das nossas aulas Uma vez colocado Digitado aí o, o nosso programa Vamos em file Vamos salvar, né, save Vamos salvar o nosso programa e agora iremos carregar aqui o nosso ESP32. Vamos levantar aqui para enxergar melhor o que vai acontecer, né? Vamos aqui para baixo. Então, agora vejam bem: para carregarmos o ESP32, vocês vão com o cursor e upload e vão clicar em upload. Veja, ele está carregando, já escreveu. Olha lá, tá ok? E está piscando aqui o nosso LED azul do WESP32. Funcionou, né? Perfeito, né, pessoal? Legal. Vamos lá no nosso roteiro. O que mais? Ah, outra coisa. Esqueci de falar para vocês de salvar aqui né, a configuração do PINAKERS. Basta dar um CTRL mais S ou ir em File, Save. Bom, vamos lá. Então... Aqui está o um passo a passo, está aqui o upload, é, os nossos arquivos. E é isso aí, pessoal. Então, agora podemos usar a IDE do Visual Studio Code. Até a próxima aula. Até mais.